Microfone para streamings, vocais, instrumentação, gameplay, microfone, condensador USB, sim! Para podcast, entrevista, conferência entre várias pessoas, quem sabe aí fazer um, um ASMR, ele é top para isso também! E é isso aí, Chiruzada, nós vamos de unboxing um e análise. Igual vocês aí, eu também estava olhando review e comparações por essa internet inteira e eu consegui encontrar o microfone certo. E eu vou compartilhar essa experiência com vocês. Nós vamos conhecer um microfone versátil e que vai te amparar em qualquer situação que você pode imaginar aí no seu dia a dia, com a captação de áudio com Qualidade. Então não vai sair mais uma vez com dúvida. Vem fazer a escolha certa, como eu. Fica comigo, não pisca na vinheta. Bora! Fala, Chiruzada. Aqui é Que eu sempre eu jogo muito mal e quando a gente pensa em gastar aquele nosso dinheirinho, eu sei o quanto que a gente quer fazer a escolha certa. Aí você vai para o YouTube e encontrar aquele vídeo que de alguém que te fale com sinceridade, e não queira só te empurrar um produto. Cara, eu sei quanto é difícil, principalmente quando a gente entra aí dentro do mundo dos microfones. Cada clique é 10 opções e nunca ninguém fala a mesma coisa. Então, churuzada, onde que a gente vai colocar esse nosso dinheirinho suado? Eu posso dizer pra vocês que eu tava com essa mesma dúvida aqui, ó, martelando na minha cabeça. E eu também sou muito criterioso e chato quando eu vou gastar meu dinheiro. Não, é, desculpa, não tô falando que vocês são chatos, tá? <risos> Vamos usar o termo mukirana, pode ser um pouquinho melhor. Eu vi análise e comparação a dar com os pés, galera, mas eu vi muito mesmo. E eu tomei a decisão de não cair naquele conto de gastar ali entre 180 e 300 reais. O que, que eu fiz? Pensei, cara, vou economizar aí um, dois ou até três meses a mais, ou pegar um dinheirinho que eu tava pegar o meu cartão e dar uma pedaladinha a mais ali, jogar em 3, 4, até 5 vezes, para que eu não me arrependesse depois. E você vai fazer o que eu fiz. Vai olhar esses microfones aí, top de linha, como o HyperX, Rode, microfones da Shure, eu sei que a gente quase cai na tentação. Mas é muito microfone, gente. A não ser que seja muito profissional, aí você pode colocar eles em pauta também. Mas mesmo assim, esse microfone aqui, tá ali, ó. P.A.P com esses caras e agora como prometido eu vou ajudar vocês aí a tomarem a decisão certa nós não vamos gastar dinheiro duas vezes e não vamos perder nosso tempo tão valioso não vamos colocar todo o nosso dinheirinho economizado no microfone muito caro mas pessoal eu não vou mentir para vocês porque eu quero sim ganhar alguma coisa com esse vídeo e eu quero ganhar sim o seu like e sua inscrição aqui no canal para a gente continuar trazendo vídeos assim onde eu vou trazer o melhor equipamento aí baseado em muitas pesquisas espero que isso ajude vocês e também então clica aqui no botão se inscreve compartilha com alguém que quer fazer escolhas assertivas e sério, usado de coração obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje obrigado mesmo e agora mesmo que vocês estiverem com pressa para para para para para tudo cara e tira aí o tempo para assistir o vídeo do início ao fim para você não perder nenhum detalhe desse top microfone e fazer uma coisa que você não deve por aí então, vamos lá. E eu apresento para vocês agora o melhor top microfone condensador USB Fifine K690. O melhor microfone da marca. Aí no verso da caixa nós temos requerimentos de sistema, especificações técnicas, aproximadamente o que nós temos aí de peso e altura do microfone. E o que contém dentro dessa caixinha? Em mais uma das laterais nós temos aí o que são cada um dos botões, que nós vamos sim entrar no detalhe deles E as funcionalidades que nós temos deste microfone E agora vamos fazer um unboxing desta belezinha A experiência do unboxing é muito legal. Vocês vão gostar bastante de fazer ela. E dentro da caixinha nós vemos com uma propaganda aí da empresa e o manual logo embaixo. O manual, ele vem todo em inglês, mas vocês não precisam se preocupar aí com o manual Porque não tem grande coisa ali ou algo que você precise fazer a mais neste microfone Você Simplesmente ele é um microfone USB plug and play Você vai colocar ele no seu computador e vai começar a utilizar ele dentro da função que a gente vai ver coisa interessante, legal comentar do manual, é que dentro ele fala de uma coisa que você não precisa se preocupar com esse microfone, aquela opção para que você escute o que você está falando, ele já vem com uma entrada abaixo dele para headset e para fones de ouvido e essa entrada ela serve para que você consiga escutar o que você está falando, então você não tenha necessidade de marcar essa configuração. Microfone, ele vem muito bem acondicionado. A parte de baixo aí da caixa vocês podem ver que ela não sai, tá? Exatamente para que a gente não abra a caixa do lado errado, né? Quando for abri-la e cause um acidente com o microfone logo de cara. E ele pode perceber que ele tá todo forradinho com este material que é uma almofadinha, então ele vem muito bem acondicionado. Eu acho que ele dava pra ser jogado do avião Que ele ainda ficaria intacto O corpo dele, toda essa estrutura que vocês estão vendo aí Ela é toda metálica Mas não pensem que ele é um microfone pesado não, tá? A gente vai pesar ele aí junto E vocês vão ver o peso Porque isso é muito importante Que vocês observem o peso do microfone para que vocês saibam qual vai ser o braço Se vocês optarem por não colocar ele só Sentadinho na mesa, no suporte que ele veio No braço articulado Tá bom? Então fiquem aí, não percam o peso do microfone. Até mesmo para saber se o braço que você tem serve. E quando você for comprar, não precisa gastar milhões num braço super mega robusto. Dentro desta caixinha aí. Vem o cabo que vai interligar o microfone com o computador Que é um cabo USB Vocês vão ver que a entrada deste cabo USB Ela foi atualizada Porque haviam críticas aí com relação à entrada Porque era uma micro USB Aquela entrada meia quadradinha Não era essa nova Então isso já foi atualizado Maravilhoso Isso facilita porque hoje em dia a gente encontra muito mais desses cabos Mas é lógico que você vai querer utilizar O cabo original da Fifine do K690 Olha só os detalhes desse cabo e o acabamento que tem isso. Aquela pecinha ali que eu acabei comentando outra coisa e não falei sobre ela, se vocês repararam, ela tinha uma pecinha metálica dourada dentro. Essa pecinha dourada é um adaptador para que ele caiba em qualquer tipo de suporte. E esse aí é o nosso microfone. Como eu prometi para vocês, vamos pesar ele Agora detalhe, eu estou Pesando ele com a base Então deram aí 770 gramas e agora vamos comentar aí sobre esse suporte Que vem junto com ele tá? É um suporte, ele é muito firme Vocês vão ver que abaixo dele Ele também tem umas borrachinhas Para evitar que de alguma forma O microfone fique balançando Ou dê algum atrito na mesa Que vai ocasionar algum barulho E a facilidade que você tem de tirar ele Vocês podem observar que eu vou tirar esses parafusinhos E ele não vai cair né? Ele não vai despencar o microfone Por quê? Porque nas laterais deles Vocês vão observar Existem umas entradinhas que são para segurar o um microfone, né? Então você não precisa ter tanta preocupação assim em estar tá tirando ele do suporte ou colocando. Aí são as quatro opções que ele pode trabalhar, que nós vamos falar sobre elas e vamos fazer um teste com elas. <música> E do outro lado nós temos aí um botão de mute, um botão de para que ele pare a gravação de voz. Ele é com LED, tá gente? Tem uma luzinha ali acima dele, ele fica verde e vermelho, ligado e desligado. A parte de trás era o ganho do microfone, da captação do microfone. E essa parte da frente que tem o sinalzinho do próprio fone de ouvido e do headset, era do ganho do headset. Aí atrás nós temos a entrada da micro USB e a entrada P2 do microfone P2. Como eu falei para vocês, o acabamento da base, dito então é uma borracha, é quase como uma borrachinha. A base ela é toda metálica também e os pezinhos aí são emborrachados para que ele não escorregue. A base também é muito bonita e refinada. E agora vamos pesar o microfone. E olha aí, pessoal, 391 gramas. Qualquer braço é capaz de segurar ele, tá? FIFINI K690 Então Shiruzada chegou o grande momento para a gente testar as funcionalidades do K690 da Fifine microfone condensador USB, eu vou gravar com o Pop Filter, todo o restante eu gravei sem o Pop Filter. Eu vou gravar mais com o Pop Filter que, como eu vou falar mais próximo do microfone para vocês notarem bem a captação dele, é para que não, não estoure a minha voz em algum momento que às vezes eu tenho problema de aumentar um pouquinho o tom. Se vocês quiserem fazer uma comparação bem legal, mas não sai agora, senão vocês vão perder as funcionalidades né, do microfone e vão entender o porquê que ele consegue te atender. Qualquer coisa que você precisar aí no teu dia a dia É o microfone mais completo que você vai encontrar aí dentro do que ele pode te entregar É impossível, sério gente, eu procurei muito, não tem Esse é o microfone certo para nós Nós vamos comprar este microfone hoje Fica aqui, tá? Nos cards finais eu vou deixar outros vídeos meus Onde esses vídeos eles são gravados com o meu microfone de lapela Então vocês conseguem aí fazer uma comparação como vocês ficaram até agora ouvindo este áudio? A partir do momento que vocês clicarem em outro vídeo, assistam outro vídeo também, deixem um o likezinho lá. E vocês vão notar que o ganho de qualidade de áudio é muito grande. Fora que lá, cara, eu tive que editar muito áudio, né? Mas cliquem lá, cliquem lá e também percebam o ganho de qualidade de som que a gente vai ter Bom, então vamos lá para os módulos do microfone Nós vamos falar sobre os quatro tipos de captação de som deste microfone Os quatro patterns ou as quatro polaridades De acordo com o que eu for apresentando cada um desses modos, Eu vou gravar com esta funcionalidade, eu falando sobre ele Então vocês vão perceber que este botãozinho aqui ó ele vai estar posicionado no tipo que eu estiver falando Primeiro vamos falar sobre o mais conhecido e o mais utilizado que é o cardioid Ele tem por funcionalidade a captação do som apenas da voz do locutor que está à frente dele numa pequena sensibilidade nas laterais apenas E um cancelamento na parte de trás do microfone Ele é bastante utilizado para os streamings, gameplays, instrumentação e vocais nós temos o omnidirecional. Omni quer dizer tudo ou todo, ou seja, ele vai fazer a captação de todo o ambiente. Então, neste exato momento, eu posso estar falando de qualquer lado deste microfone, que ele vai estar fazendo a captação do som indiferente de onde estiver falando. Esse modo ele é mais utilizado para conferência entre várias pessoas e fazer o tal do ASMR. O modo estéreo, eu gosto bastante do modo estéreo, se você não tiver utilizando fone de ouvido ou um headset e puder colocar ele agora, seria interessante. Na verdade, se você puder utilizar ele durante todo esse período agora que nós estamos falando sobre essas funcionalidades, fica muito mais fácil para que você note as diferenças de captação de som de cada polaridade. O estéreo ele é utilizado para gravar podcast, instrumentação vocais e o ASMR o que que ele tem tão legal assim CEP? é que de acordo com o que você vai falando nas laterais por exemplo estou aqui do lado direito então ele deve concentrar mais o volume da minha voz no lado direito. Se eu vier para o lado esquerdo, ele vai estar tá captando mais para o lado esquerdo. Então, se eu vier conversando com vocês por aqui fazendo essa jogada circular, vocês vão ver que a minha voz Ela está passando de um lado para o outro e fazendo essa jogada do, do som. Eu acho isso bem legal. E vamos para o último deles que é o bidirecional. O bidirecional ele é utilizado para entrevistas, face to face, cara a cara e também para os podcasts. Então o bidirecional ele é muito parecido com um cardioide, só que ele vai fazer a captação tanto da frente do locutor como quem está atrás do microfone. Então a pessoa que estiver falando atrás do microfone também vai ter a captação dele com a mesma qualidade do locutor. Então esses são os quatro tipos de polaridades desse microfone. Ele conta internamente com três cápsulas de captação de áudio distribuídas no microfone estrategicamente, inteligentemente e tecnologicamente preparados para que consiga trabalhar com essas funcionalidades e fazer essas jogadas de som que vocês viram agora. É um microfone refinado, um microfone top de linha, um microfone USB mais completo que vocês vão encontrar no mercado atualmente. Agora vamos testar com um som constante aí, passando pelos quatro módulos. O cardioide, depois pelo omnidirecional, estéreo e bidirecional. Vamos começar aí pelo bidirecional, cardioide, omnidirecional e estéreo. Hum... isso aí galera, eu espero que tenha ficado bem claro a diferença das polaridades aí do microfone e mesmo assim, pra quem ainda não entendeu, eu vou desenhar aqui rapidinho, então, dá uma olhada Não tem desculpa agora pessoal de não ter entendido de alguma forma os quatro tipos de captação e a forma limpa que este cara ele faz esse processo. E deixa o like, se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos assim pontuais e certeiros. Eu não vou trazer para vocês aqui 10 tipos de microfones ou 10 tipos de algum outro item. Eu vou trazer o melhor item custo-benefício baseado em muito tempo de vídeos assistidos. Tá bem? Então se inscreve pra não perder nada Um grande abraço, tamo junto Obrigado aí pelo seu tempo Até mais